Olá, pessoal, eu sou o professor Lemuel Diniz e estou aqui para lecionar mais um conteúdo relacionado à disciplina ética, cidadania e sociedade. Na aula de hoje, o objeto se refere à ética na obra de Emmanuel Levinas. E eu fiz aqui alguns slides para a gente conversar a respeito desse importante filósofo e eu quero aqui mencionar brevemente que o Emmanuel Levinas nasceu na Lituânia no ano de 1906, ele era de uma família judaica praticante, e no ano de 1930 ele foi naturalizado francês. Inclusive, é importante pontuar que ele foi durante muitos anos professor na França e desenvolveu um trabalho intelectual que até hoje é bastante meritório. Um detalhe importante na obra do Levinas é que por ocasião da Primeira Guerra Mundial, ocorrida de 1914 a 1918, a sua família foi massacrada e ele foi feito prisioneiro e mantido cativo durante cinco anos. E essa questão biográfica, ela está bastante impregnada ao pensamento e às ideias que esse filósofo veio a propor depois, depois de todos esses... É, horríveis incidentes familiares. Em Relacionada à vida e à obra desse estudioso, convém destacar que ele foi professor de filosofia na Universidade Sorbonne. Ele era um especialista na corrente da fenomenologia alemã. Inclusive, veio a traduzir importantes textos dessa linha teórica. Ele também contribuiu muito para disseminar o pensamento do filósofo Heidegger e articulado com a sua questão biográfica que há pouco eu mencionei que ele era membro de uma família judaica praticante ele foi um grande leitor da Bíblia e do Talmud e a partir dessas leituras e desses contatos ele renovou as perspectivas do pensamento ético e reabilitou o pensamento da alteridade. Interessante que, quando eu menciono que ele reabilitou o pensamento da alteridade, é porque, até então, a filosofia, os estudos filosóficos, não levavam tão em conta a questão do outro. Quando eu falo a palavra alteridade, eu estou, na verdade, evocando o sinônimo de o outro. E, então, a partir do trabalho do Levinas é que se houve essa renovação é, esse, esse delineamento na questão de si, da importância de se olhar para o outro e é, é esse trabalho esse trabalho que ele fez né, esse trabalho de renovação de revitalização eu vou expor no decorrer desta aula na sequência é importante mencionar que na arquitetura do pensamento do Levinas a ética ela vai surgindo progressivamente ela não é, de início, um tema central. Ela vai, aos poucos, ganhando relevo e ao, até mesmo a chegar num determinado período da vida desse estudioso que a ética se torna a sua filosofia primeira, aquela filosofia anterior a qualquer outra filosofia possível. Isso, Essa questão da progressão no trabalho de um filósofo, vocês podem também verificar quando a gente analisa o trabalho, a formação acadêmica do filósofo Immanuel Kant, que foi um filósofo alemão que no início dos seus estudos ele não tinha, não tinha se mostrado como um gênio, até mesmo na área da filosofia, nos seus estudos iniciais, ele não tinha uma visibilidade, porém no decorrer da sua trajetória acadêmica e intelectual, ele se tornou um grande expoente da filosofia. Diante de vocês está esse slide, cuja referência é mencionada aí, o Nodari, eu quero mostrar para vocês. É, é, o Nodari é um estudioso que eu já vou deixar recomendado aqui, vou pontuar a questão da referência, a referência bibliográfica que eu coloquei agora para vocês. É, seria muito interessante vocês consultarem o um trabalho do Paulo César Nodari, que escreveu um livro chamado Sobre Ética, e nesse livro ele vai se debruçar sobre o trabalho filosófico do Aristóteles, do Kant e do Levinas. Esse livro, ele é um dos principais para essa disciplina de ética, cidadania e sociedade, e ele é vital para a compreensão da parte do curso que vai tratar do eixo filosófico da questão da ética. Então, é um livro de que tem que ser para vocês, no decorrer dessa disciplina, como um livro de cabeceira. Sempre que precisarem de um arcabouço teórico relacionado à parte filosófica que compõe a ética, eu sugiro a leitura desse material. e esse, Inclusive, é esse material que está servindo de suporte para a minha exposição na aula de hoje. Tá? É, a aula de hoje é sobre o Levinar, que, que o Nodari se debruça sobre ele. O Kant, eu fiz aqui uma breve exposição, o Kant, que trabalhava muito com a questão da... Ele tinha uma preocupação teórica com a ética e ele gostava muito da expressão lei moral. E ele mencionava que, por exemplo, quando ele agia como um comerciante honesto, mas ele estava fazendo isso com intenções de conseguir prosperar, não com intenções interiores de tratar bem o seu próximo, ele estava transgredindo uma lei moral. E em relação ao Aristóteles, a partir de Aristóteles que se começou a pensar com mais propriedade na questão da ética, tá? Aqui eu fiz esse parênteses apenas para fazer essa indicação bibliográfica que tem tudo a ver com a aula de hoje. Voltando na sequência dos nossos slides e voltando com destaque para o pensamento do Levinas, é, algumas das suas principais obras estão esboçadas no slide, Totalidade Infinito, que foi publicada originalmente em 1961. Outra obra muito importante é Outra Mente que Ser ou Além da Essência, publicada em 1967. E em 1982, 1982 veio a Lume a obra Ética e Infinito. Tem uma imagem do escritor para vocês terem um primeiro contato. E debruçando-nos sobre o pensamento do Levinas, ele vai ter uma grande preocupação com a questão da guerra, né, com, que é um, algo que está muito atrelado à sua biografia. E ele vai mencionar que o estado de guerra suspende a moral, impede a manifestar a exterioridade e o outro como o outro, e por fim, destrói a identidade do mesmo. Vou explicar isso melhor a partir desse slide. Tá? É, o Levinar, ele vai... Considerando o que já havia sido feito de estudos filosóficos, ele vai esboçar relevantes inversões. Algumas delas são: ele vai questionar a prerrogativa do eu na modernidade. Ele vai colocar, ele vai mencionar que a relação mais importante não é a do sujeito consigo mesmo, mas sim a relação intersubjetiva, a relação entre sujeitos. E também vai mencionar que é o outro, e não o eu que desempenha o papel principal numa relação. Então, resumindo esses três tópicos, o que o Levinas vai fazer é pegar o que já havia sido, ele vai selecionar o que já havia sido estudado no campo da filosofia, no que se refere à ética, e ele vai denotar que o mais importante não é o eu, mas sim o outro. Tá? Aí, nisso reside o principal foco do trabalho do Levinas. Ele vai aqui, em termos mais teóricos, vai dizer o seguinte, a simples presença do rosto de outro é, para cada um de nós, uma exigência e um apelo. Antes da preocupação consigo mesmo, que todos nós temos legitimamente, a ética nos convida à preocupação com os outros e nos chama a ser responsáveis para com eles. É, ao pensar no outro, o Levinas vai elencar o rosto, a face como sendo o um, um principal marco delineador da presença de um, de um outro, da presença do sujeito com quem se mantém uma relação. E quando ele chama a atenção para a questão do, do, do rosto, ele também está, nas suas origens, dialogando com a questão bíblica de quando Deus aparece para Moisés, e é, não, não deixa, Deus não deixa não se deixa manifestar o seu rosto. Ele não deixa o seu rosto aparecer, digamos assim, de uma forma total, de uma forma visível, de uma forma real. E esse, essa construção do pensamento do Levinas, ela tem raízes nesses textos bíblicos em que se faz alusão à questão do rosto de Deus, certo? E ele vai dizer o seguinte... Palavras do Levinar. O rosto fala, a manifestação do rosto é o primeiro discurso. Falar é, antes de tudo, este modo de vir por detrás da sua aparência, por detrás da sua forma, uma abertura na abertura. Em outras palavras, ele está dizendo que o rosto é o infinito. E o Levinar, ele trabalha muito com essa questão do significado ético do rosto de outrem, né, de outra pessoa. E no seu, no seu modo de ver, ele vai pontuar que o rosto não pode ser visto. Ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? O rosto não pode ser visto. Quer dizer que eu, eu dialogo com uma pessoa e não estou vendo o rosto dela? Não, né? logicamente não. É, ele quer dizer que a questão de ver o rosto é algo muito mais abrangente do que apenas você olhar para o semblante de uma pessoa e é, mirar os seus olhos nos olhos da pessoa, na boca da pessoa, contemplar... Ouvi, o, o ouvido, a, a sobrancelha, o nariz, a, as, as rugas que, porventura, existirem. É, o rosto é algo que, na visão do Levinard, não pode ser visto. Porque não é, isso não. O que ele quer dizer com isso é que o rosto não se reduz a um objeto, né, a, a, a características que você pode olhar e contemplar e definir, de dizer, ah, eu estou diante de uma moça que tem os olhos azuis, a pele macia, a sobrancelha bem definida, o nariz aquilíneo e outras características múltiplas que se pode atribuir quando se contempla o rosto de uma pessoa e se começa a fazer uma descrição. É exatamente o contrário disso, né? dessa possibilidade de se fazer uma descrição, é justamente o que o Levinas está dizendo. Ele está dizendo que não tem como vislumbrar o rosto de uma pessoa, porque o rosto de uma pessoa não é só o que você pode descrever a partir do que está diante dos seus olhos. Ele vai dizer, na sua perspectiva filosófica, que o rosto é bem mais do que, do que isso. É a abertura para a alteridade e para o infinito. É algo abstrato, né? é isso que ele está dizendo. Ele vai também nos dizer que o rosto é um apelo à bem-querência em relação a outrem e signo da proibição do assassinato. É o símbolo de um mandamento divino. Mais uma vez, Levinar vai fazer o seu diálogo com a Bíblia e vai evocar a questão dos mandamentos divinos. E ele vai dizer que o rosto, quando, o rosto é um apelo ao bem-estar que se deve proporcionar a outra pessoa com quem você se relaciona, ou, ou seja, o rosto de outra pessoa, da outra pessoa com quem você é, está se relacionando, é algo tão abstrato, e a partir dessa abstração, dali deve-se evocar desejar o bem-querer, desejar o bem para a pessoa que é o outro que está é, numa relação com você. E também, né, o rosto é uma proibição do assassinato, já aqui, novamente, delineando, destacando, o quanto Levinar dialogava com o contexto bíblico. Gostaria, por fim, de propor a vocês que assistissem a um podcast, cujo link está exposto aí no slide, o podcast do professor Vicente Brasil, intitulado Sobre a Ética em Emanuel Levinar. É um podcast de uns 30 minutos que vai, por, por meio desse, desse trabalho, vocês vão poder fazer uma complementação do pensamento do Levinar a partir da perspectiva inicial que eu procurei esboçar nessa, nessa minha aula, tá? É, também fica novamente informado aqui a importância de se ler o livro do professor Paulo César Nodari. E... O Levinas, é, há quem diga que ele é a pessoa, que ele foi o filósofo certo para se manifestar em relação à questão da autoridade, visto que foi ele quem vivenciou grandes tragédias familiares ocorridas durante a Guerra Mundial. Então, ele é a pessoa mais apropriada para fazer essas exposições e para chamar a atenção da humanidade para a questão do outro. Quero aqui colocar minha disposição para dirimir as eventuais dúvidas que vocês tenham e desejar que vocês tenham excelentes estudos, exitosas pesquisas no campo da ética, no que se refere às perspectivas filosóficas que esses intelectuais tanto contribuíram para o pensamento contemporâneo. Um abraço e bons estudos!